Do que você tem medo? Medo da morte? Medo de perder o emprego? Medo de perder um ente querido? De perder sua casa? De ficar doente? E são tantos os medos, não é mesmo? O medo, ele é mau quando ele te paralisa, mas no fundo ele é bom, ele é bom porque te dá certeza de estar vivo. Ora, eu também tenho medo, mas eu tenho a escolha de deixá-lo cada vez mais forte ou de provar que eu posso vencer em qualquer momento da minha vida. Certo dia, eu fui trabalhar na área de vendas. Eu não tinha experiência na área, mas o medo do desemprego era maior do que do desafio. Eu tive a sorte de trabalhar ao lado de pessoas boas e experientes que estavam afim de me ajudar. Eu venci o medo. Sabe por quê? Porque o medo te ouve, sabia? Converse com ele. Converse com ele e tenha ele como um aliado e não como inimigo. Eu falei para ele, você quer vir comigo? Pode vir, mas eu vou te vencer. E no final ainda der risada. E é assim a nossa vida. Deixe que o destino conduza os acontecimentos. Tenha coragem. Acredite no seu sonho. Enfrente o medo. Enfrente porque você é capaz. A alternativa do medo é a confiança. Tenha fé. Acredite. E se estiver com medo, vai com medo mesmo. No final, você vai dar risada. Até o próximo Chá de Reflexão.